Fala aí, seu vagabundo, você é vergonha. Porque que é Jorge? Jorge, o vagabundo. Sim, meu garoto, hoje é dia de maldade total. Hoje é dia de free lessons. E você, menininho do dislike? Hum, dedinho nervoso, bumbum gordoso. Está disso, menino do dislike? Não consegue fazer, né? Hoje é dia de shred guitar. Chega aqui. Vem aqui, vamos arrumar a câmera bem de pertinho pro menino pegar. Veja lá. Certo, garotinho? Aqui ela tinha si, assim, tá? Dózinho aqui, rézinho aqui e o fazinho aqui. Vai e volta Aqui você faz assim, que nem tio tio bate a notinha Palheta as três e volta Ah, você quer ver a palhetada, né? Seu vagabundo, seu Vai. Gostou? Garotinho. Tem um outro aqui. Dá uma sacada aqui, ó. Vem, câmera. Vem, vem, vem. Dá aquele foco. Esse aqui é bem fácil. Sim, garotinho. É pentatônica de Ré menor. Beleza? 10, 12, 13. Chega pertinho, chega pertinho, chega pertinho, chega pertinho. Ah, seu vagabundo. Só faz o vai e volta gostoso. Xinga. Eu quero ver a palhetada. Tá bom. Você não consegue nem ver? Não sei pra que você pede. Pra ver a palheta se você nem enxerga. Você não conseguiu ver, é muito rápido. Pra que você pede? Vamos para um outro. Volta a câmera. Você conhece uma escala chamada Dongjin? É, meu cacho. <risos> Veja só que malvadeza! uma vez. Pegou, pegou. Você é jaguarico, né? Que é mais lentinho, né? Gosta devagarzinho, né? Safadinho, né? Outra coisinha aqui ó, escala de redondinho, olha lá, é uma escalinha de semitom-tom -tom. sempre assim tá, daí quando você tá na fúria, sim. você joga a pentatônica marota, Garotinho, vem. Vamos para mais. Chega aqui pertinho, chega pertinho de mim, chega pertinho. Veja só, esse é clássico: 10, 13, 15. 10, 13, 15. Sim, vai e volta, meu garoto, vai e volta. É, na maldade. Quer ver a palhetada? É? Você quer é ver a palhetada? Você não vai conseguir nem ver É assim Isso, palhetada de Jorge Veja aqui menina do dislike Veja, veja, veja, veja Veja como eu parei Sim, parei assim Por quê? Porque daí eu venho, pode Sim, esse você não conhece, você tem a mãozinha fraca, né, bumbum buloso. Gostaram da Free Lessons? Acabou. Divirta-se o um vídeo, Jorge, o Taipo, vagabundo, sem vergonha.